Gotas do céu que dão vida ao jardim Pingos de chuva, cristais e jasmim Raio de sol, vento a favor vem pra mim Ondas do mar que murmuram canções pra encantar corações flores de luz para enfeitar as manhãs vou sair para passear ao sol vou pisar no capim e depois e me banhar ao oh, sal Leva o mar Sobre mim E no meu caminho Encontrar um passarinho Para conversar Sobre os assuntos sobrenaturais Quando estou sozinho Sigo o meu caminho Até consigo sem saber Falar a língua dos animais... Uh, olá! Seja muito bem-vindo a essa aula de ukulele. E hoje você vai aprender essa linda canção da diva da MPB, Marisa Monte. E essa canção tem um ar todo especial, né? todo pra cima, que a Marisa Monte traz várias vezes nas temáticas do CD deste último que ela lançou agora que tem várias canções que eu já fiz o tutorial e coloquei aqui. Essa vai ser a quarta ou a quinta desse CD né, que ela lançou hoje, porque ela está em turnê agora, ou o CD Portas. E essa música, com certeza, é uma das delicíssimas aí desse, desse álbum, por causa desse ar é, fantástico que ela tem e que várias pessoas têm uma conexão com seus animais, com seus pets, seus gatos, é, pássaros, cães... Qual animal que você cria aí? Coelho, né? Cobra também, né? sem problema. Mas, inclusive, se você tiver aí um pet que você gosta, um animal de estimação, coloque o nome dele aqui. E essa música pode se ajudar nessa conexão com o seu animal. Você lembrar disso. É, e não só do animal também, né? A Marisa Monte traz também a temática da natureza, né? Do ar, enfim, que é muito legal. Bom, chega de falazada. Agora eu vou ensinar os acordes dessa música, como você viu aqui, a gente vai fazer um dedilhado. Vai aprender alguns acordes, nada muito difícil, que eu facilitei aqui para você. E uma batida muito legal, que a gente vai usar ali no refrão da música, quando ela tá nesse, falando sobre esse caminho. Então vamos lá os acordes. Então ok, aqui no cantinho tá todos os seis acordes, não sei, não, são oito acordes que nós vamos tocar aqui nessa música. Não são difíceis, eu vou explicar um por um aqui. Mas depois você já pode fazer um print, fazer aí para poder praticar. Mas vamos lá, vamos primeiro acorde na sequência que a música aparece. Aparece o C mais 7 aqui nessa nomenclatura norte-americana. Mas é o Dó maior com a 7 maior, o Dó com a 7, Dó, C7 mais, né? Que é esse acorde aqui. Apenas o dedo 2 na primeira corda, na segunda casa. Depois você vai seguir pro B7, que vai ser uma escadinha assim dedo 1 um na casa 2, corda 2 dedo 2, casa 3 corda 3 dedo 3, corda 4, casa 4 B7 depois a gente vai para o B6 que é o si bemol com a 6 que é esse aqui ele lembra um acorde só menor com a sétima também no caso. Né? o dedo 1 um e 2 juntinhos aqui, na corda 1 um e 2 da primeira casa e o dedo 3 vai aqui na segunda casa, na terceira corda depois a gente vai aparecer o Lá com a sétima, que é só um dedinho aqui na terceira corda da primeira casa. E aí vem o um Lá menor com a sétima, tudo solto, sem nenhum dedo, na hora que você descansa. Ré com a sétima, dedo 2 e 3 aqui, dedo 2 na corda 4, casa 2, dedo 3 na corda 2, casa 2. Ré com a sétima e por fim o um acorde de Sol maior, esse aí bem conhecido, dedos 1 um e 2 aqui na casa 2, o dedo 1 um, na corda 3 e o dedo 2 na corda 1 um, e o dedo 3 na casa 3, na corda 2, só maior. Bom, basicamente são esses acordes que aparecem em toda a música, né? E aí é legal agora de aprender o dedilhado, que eu vou fazer que é só um pra baixo aqui: Tararara. Eu tem que aprender o ritmo, tá? tá, tá, tá né? Então, olha só. Vai ficar assim: 1, 2, 3, 4. Tá, tá, tá, tá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá, então você faz 1, 2, 3, 4. E conta 1, um, 2. Eu tô fazendo aqui, instalando um dedo. Que você pode fazer isso para dar um tempo do acorde. O acorde é longo, ele dura. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, dois, três, quatro, dois. Um, dois, três, quatro, dois. E sol. Um, dois, três, quatro, dois. Eu estou descendo aqui só com o polegar. E não estou usando a unha na minha mão direita, não. Eu estou usando só a polpa do dedo. Só essa partezinha aqui. Mais redondinha, assim, né? Não estou fazendo a polpa, não. A unha, não. Se eu usar a unha, vai ficar da seguinte forma. aqui. Vou voltar. Vai ficar assim, ó. A diferença do som que dá... de repente você pode gostar de fazer o som com a unha então é legal Só tomar cuidado aí que dependendo do jeito que sua unha tiver né se ela não tiver redondinha acho que não vai focar não ela acaba agarrando na corda é, a unha tem que estar tá bem redondinha tá? então deixa a unha bem redondinha para ela poder escorregar se ela tiver quadrada com uma quina vai agarrar e aí você vai achar que tá conseguindo porque você não tem capacidade, mas é porque a sua unha não está te ajudando. Então preste atenção nisso. Vamos agora para a batida na mão direita aqui. E vai ser essa batida aí, ó. Tá? Essas setinhas aqui, ela tem uns porquês. Porque, principalmente, a mais importante é essa aqui para baixo. E é ela que a gente deve acentuar. Então ela fica assim, ó. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, tá, tum, tá, tum. E essa batida que a gente vai usar no refrão fica ficar Vou sair pra passear ao sol Vou pisar no capim E depois de me banhar o sal Levo o mar sobre mim E é essa batida que a gente faz em toda a música. Se você está gostando desse tutorial, deixe seu like, se inscreve e, ou comenta aqui para a gente entregar esse vídeo para mais pessoas e você me incentivar a continuar tocando, que é assim que, que a banda toca aqui neste local. Bom, basicamente é isso. Depois que você troca bem os acordes, coloca o dedilhado e consegue fazer a batida, você já tem a música inteira. E aí a Marisa Monte só repete ela no final, tocando toda a música duas vezes. O tom que eu tô usando aqui é um pouquinho diferente. É mais fácil a Marisa Monte, a Marisa Monte canta um pouquinho mais baixo, né? Mas é, é bom que fica para bom para voz masculina também e para voz feminina não vai atrapalhar muito não, tá? Então é isso o tutorial hoje. Tutorial de hoje, língua dos animais da Marisa Monte. Espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Arreigadete. Tchau.